Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Olha nós aqui de MT Indo para o saque Do shopping Salvador Não mentira, shopping da Bahia para fazer a vistoria Já pra transferir pra Eide E a bichinha tá todo original aqui Escapamento, tá vendo que não tem mais aquele ruído, né? É Tirei o toda original, kit novo, kit novo, troquei essa semana. Bonitinha, cheirando a leite toda apertadinha. É que nela só tenho que reacostumar porque até então você estava dando de três, né? E a três é aquele, aquele negócio enorme, pesado, que você vê tudo por cima. Vou mexer quando eu montei na, na MT. De novo meu Deus, aqui diferença, velho. Principalmente por conta da suspensão, tava dura. A suspensão da MT tava muito rígida, velho, muito, muito rígida mesmo, tanto que eu tava evitando andar na, na MT porque tava doendo, velho. A moto tava com um retorno muito forte. Então qualquer lombadinha que você passava, ela jogava para cima. Jogava com vontade. E aí eu falei, não, velho, tem que regular isso aqui. Porra, regulei. Deixei mais molinha, né? Mais soft. Porra! A outra moto, velho! A moto voltou a ser gostosa! pouco que fica até com pena de de age, né, que a gente deu um rolê no recôncavo E aí ela rodou 300 km com a suspensão dura. Tudo bem que eu rodei anos, né, com a suspensão dura, né? Mas é costume, né? Tava acostumado já. Todo mundo gosta de uma moto macia, né? Pelo amor de Deus, isso aqui não é cavalo. Aqui a moto está mais pulando aí de boa, de boa, de boa. que não pode tomar multa, né? Olha esse trecho aqui Puta que pariu, véio. Todo irregular Antigamente Era terrível Mas não, hoje tá, tá de boa O Molde é uma Mercedes esse original é, é gostoso porque é silencioso tô aqui não tô ouvindo nada na não ouço nada não tô ouvindo MT sexta marcha 4.500 giros 5.000 giros não ouço Eu acho que só a partir dos 6.000 que dá para ouvir alguma coisa porém aquela aquela aquele outro ponto né no trânsito você tem que usar muito mais buzina porque ninguém está te vendo mais, quer dizer, ouvindo, né? que a gente vai pegar esse acesso ziii uma motinha gostosa saudade rebe a gente fechar esse retrovisor e saiba bab... lá muitas histórias muitos vídeos caramba a gente fez mais de mais de 200 vídeos com a com a mt velho a bota 200 aí Bom, para a vistoria, aqui você tem que colocar no estacionamento de fora, esse aqui mesmo. A entrada é pelo outro acesso, aqui é a saída. para direita vencida ai pega a fichinha aproxime a mão ao sensor para a emissão do ticket ou aproxime o cartão ao leitor boas compras obrigado e agora colocar a motinha lá para fazer a vistoria É isso aí galerinha, vamos ficar por aqui Até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau